Beleza. Local novo. Tiozinho, <risos> dá licença aqui, que o mano de jogo vai passar. A, a cozinha tem que ter pelo menos um chocolate de baunilha aqui, hein? Cartinha, ó. Ô, oh, meu, Molotov melhorado. Aí, é só o Caverninha falar. Manual de Molotovs. Volume 1. Raio de aperfeiçoamento de bombas incendiárias. Construção. Um dispositivo incendiário. A construção adequada é importante para garantir a detonação adequada. Rapaziada, agora sim o Monoflobs vai ser Monoflobs. É okay. Porque o Caverninha não tava curtindo... Como esse monoflop estourava no chão Oh meu Deus, não pegava ninguém Vamos ficar espertos Com licença, L Ó oh. Altas paradinhas aqui Altas, graças a Deus Mais ou menos isso Rapaziada, tá rolando um quadro de pimentão? Rapazes, vamos se ligar que tem, a, a, tem artista que faz quadro de pimentão, hein Oh meu Deus, rapaziada Imagina, você tá lá de boa num dia ensolarado. Vou fazer um quadro, vou começar a pintar o cara faz cinco pimentão! <risos> oh meu tal! Temos que tomar cuidado. Estamos olha. perto de uma das áreas de atenção deles. É só você e a sua filha? Não somos parentes, somos tipo. Um... Prometeu uma pessoa que cuidaria dela. Calma aí, tiozinho, calma aí, hein. Ó, ó, ó, portinha mágica aqui. Olha, olha aí. Olha aí, os caras querendo desbaratinar é nós. Que é. 25 peças bentas. <risos> Como é que é? Como é que é ele? Fortiozinho, sai da frente, hein. Tá ligado, a caverna tem dois, presteu o saco, hein. Vamos ficar esperto. Ô, oh, meu Deus, proteína. <risos> Ó, nesse quick. Faz esse local que é altamente sugeridor. Olha, o de tá curtindo esses quadrinhos aqui, hein? Bem louco. Vamos apreciar as artes também. Oh, meu Deus. Ó, oh, fita. Importante. Empolgante. É. No banheiro, às vezes rola umas paradas. Não dessa vez. Tá rolando uma nota aqui em cima da. Ó. Oh. Ellie, achei GB. outro daqueles gibis que você tá lendo. Ah, legal. Vamos oh, ver o gibizinho? Savage Starlight, fase profunda. Curti, hein? Fever Dream. Rapaziada, tá rolando uns, uns posterzinhos da hora aqui, hein? Tranquilão. Ó. Rapaziada, tá vendo esse The Turning aí? É o mesmo daquele fliperama que a gente passou no começo, se você não lembra aí. Uh -huh. Da garotinha Wolverine aí. Hein? Vamos se ligar nas paradinhas associadas do game. Beleza, ventilador bento. Ó, oh, mais proteína em jogo. Oh, meu Deus do céu. O jogo vai ficar muito patola assim. Beleza, vamos ver quantas proteínas a gente tem? 45 já, hein? Velocidade da montagem. Velocidade da recuperação de vida. Mestre da faca. Rapaziada, o caminho é que é esse aqui, hein? 75. Mestre da faca. O é curto, mestre da faca, hein? V vamos juntar mais. Beleza. Rapaziada, é isso. Vamos descer. O que o maninho aqui tá esperando, hein? Peraí, tio. Peraí. Calma. Peraí, peraí. Todo mundo quieto. Afastem-se das janelas. Olha o tamanho desse tanque Bento. Eles já foram. Cara...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 Rapaziada, tem como pegar um brinquedinho aqui? Não, o Cameron tá curtindo o joguinho, hein? Ó! Altos joguinho legal, hein? Rapaziada, mesma bonequinha aí, hein? Da Barina Silva, tá na promoção, hein? Vamos é esperto Tô tranquilo, tô calmo o jogo, tô calmo. Beleza. Rapaziada, tem altos brinquedos aqui. Vamos deixar tudo. Tchau, Toys! Rapaz, não é possível que não tenha um itemzinho aqui? Ah, Você tem brinquedo? Merda. Ellen, tome cuidado. Sam, eu não sei. O rolando é treta aqui. Tá. Mais uma para uma... Tem item ali que a já vai pegar, mas tem antes ali disso, ali vou... vamos tomar conta desses lock. Vou olhar essa. Para... Procure por ali. Beleza, com o sentido Spider já aumentado. Cuidado, cuidado com a franja aí, mano, Joe. Ó, tem, tem dois vindo pra cá. Rapaziada, dois não é legal, hein. Esse completão vai ter que ficar aqui já. O quê? O quê? Dois! Dois! É problema, é problema. Agora eu não sei com qual que eu vou. Vamos pegar esse aqui primeiro, vai. O, o outro tá ali, o outro tá ali. Rapaziada, vamos ter que jogar o jogo deles, Eu Tem três... Altamente sinistrão, tio, eles estão juntos Peraí, cuidado, tio, cuidado Gelo na espingarda a todo momento Um dormiu Agora já tá mais de boa Os dois estão tá juntos ali, hein? E aí, tio? Tá de boa? Beleza, um viu. Um viu. Aí, aí você apanha, é tio. Leva um usada do. Liga. É o okay. quê? Conseguimos. Nada mal, cara. Você se ligou na joelhada do Joe! Maitai, nível 37! Vamos até trocar de cano depois dessa aqui. E vou até fazer um caninho mágico aqui. Vamos! Subam um no caminhão! <risos> o Joe tá ficando morto hein? Beleza. antes de subir no caminhão. Será que essa parte aqui conterá itens? Não! Ô jogo, pelo amor de Deus, eu corri até aqui pra nada. Olha, agora os molequinhos vai, vai ficar seguindo, hein. Vamos ficar espertos, que a molecada tá louca atrás do caverninha agora. Tá cheio. Vai continuar cheio. Beleza, passamos até aqui sem gastar uma bala, o que foi legal. Mais ou menos isso. Beleza, vamos subir nesse caminho aumento. Derrapar gregamente pra cima aqui. Já ah. o jogo. E aí? Tem que escopetar, tio. preto Tá vivo? Olha só, tira no zóio, tio. No para na cara dele. O cabelo marcou aqui, marcou. Que merda! Beleza, vamos socar esse lote aqui. Três tios de escopeta. Só, só pra ficar de boa. Tranquilão. Beleza, me parece que está mais calmo aqui. De momento. Sou o único que tem a chave, cara. Ah, então abre aí, tio. Tenho certeza que é seguro, estão perto deles. Sou o único que tem a chave, cara. Onde conseguiu isso? Eu não tenho isso. Agora ele não vai desligar. Peraí, cartinha, dentro do banheiro? Ah, não. O pingente, tio, ó. Vamos ver esse pingente, então, aqui. aqui Lucas Hills. Pois é, vamos se vamos hein. Tem um caverneiro Lucas aí? Se manifeste, hein? É seu. Você esqueceu? O Mano Joe achou. Verifique-se na caverna. Manda mensagem e e-mail aqui. Achados e perdidos dos cavernistas, hein? Vamos ficar esperto. Tá bom. Fazer banheirinho aqui? Ó. Nada. Tranquilão? Rola umas paradinhas aí, começa a falhar a lanterna Tem que chacoalhar o controle Bento, hein Ó Aqui já é um escritório mais moderno Já temos computadores de LCD Ó PC Gamer Arquiteturas de primeira mão o Local já é diferente Eles Também temos itens brilhando já aqui, proteína, tio. Oh, os escritórios de hoje em dia tá, tá rolando muita proteína. Beleza. Lado esquerdo já verificado. Vamos ver somente entre as mesas aqui. Tá rolando um retrato aqui. Ó. Oh. O cabernet curte essas músicas da, da Ellie, tipo. oh, meu Deus. Chegamos. Pois acho que era isso. Era isso mesmo. Rápido! Se ficou algo para trás, a Ellie juntamente com o seu truto. Oh, Ó, aí sala empre empresarial, hein? Essa aqui. Tinha que rolar alguma coisa. Ó, oh, carta. Pelo que tem uma cartinha aqui? Bilhete. Oh, meu Deus! Tivemos um julgamento público depois que alguns adolescentes do nosso grupo mataram a família. E estavam passando pela nossa cidade. Tinha certeza que eles seriam punidos por quebrar nosso código. Em vez disso, o chefe julgou que eles procuraram suprimentos para o grupo. E não podia acreditar no que ouvia E não acabou por aí. Ele ordenou que todos nos revezássemos caçando outros sobreviventes na área. Trazendo seus suprimentos para nosso acampamento. Houve um longo silêncio e começamos a nos afastar. Quanto? Dois membros do grupo começaram a gritar. Pois é, rolou aí a rebelião. E os caras começaram a roubar suprimentos um do outro. Que é coisa nada engraçada, hein? Mesmo no, no apocalipse aí...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 Passamos sem que nos vejam. Pode ser. Ah, vai dar certo. Com certeza vai. Espera aí, aí, Nossa. <risos> tá pronta. era aí. Vai. Já faz um tempo que aquele garoto deu um sorriso. Com Ela nem parece incomodada com tudo isso. <risos> é horrível. Tá pronta. Aonde estavam indo? <risos> Ouvi falar que os vagalumes têm uma base no Oeste. Vamos desalistar com eles. É. É engraçado? É que parece que tem muita gente apostando tudo nos vagalumes ultimamente. É, talvez tenha um motivo pra isso. Então não sabem onde eles estão e vão arrastar ele pelo país pra encontrá-los? Ah, quer saber? Quem sabe eu me preocupo com meu irmão e você com a sua garota. Como é que é? Calma. Também procuramos os vagalumes. Chegamos. Tem uma estação de rádio militar abandonada saindo da cidade. Os sobreviventes do nosso grupo têm que nos encontrar lá, amanhã. Se você e a garota quiserem vir, vai ser essa noite.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 que nem cola, que nem cola, que nem cola, que que beleza, beleza, certo, todos prontos? É. Ok. Beleza, rapaziada, já estamos aqui, outra vez na vasculha, vamos seguir com o um plano, porque o local já foi vasculhado, Ó, aqui temos a maquete da ponte, por aqui. A gente foi pra cima aqui? Beleza, não tinha nada. Mais. Vamos seguir o maninho aqui? Ó. Oh. Fazer, tá rolando ah, altos caras silêncio. aqui Vem, vou fazer o que você disser Ok Tentando esquentar Como estão as coisas aí? fazer o cara tá ali no meio Matamos uns infectados Mas não há sinal dos intrusos Vamos pegar os dois logo por trás? Você acha que eles ainda estão na cidade? É, ainda estão aqui <risos> Derrapamos derrapa um dois já. Rapaziada, tá, tá, tá rolando os lock ali. Vamos antes de mais nada derrapar esses itens aqui. No silêncio. Ei, Joe, um cara naquele refletor ali. Vejo eles. O Joe, o Joe vê tudo, Joe. No ah, sentido spider a gente vê qualquer um. Beleza. Tá rolando um gelo na franja aqui? Bem ali. Será que tem como pegar isso agora? Coloca em jogo. Ei, é, para lá ouvi, mas não estou vendo nada. mas tá, oh, tá, tá, escuro. Tá, tá escuro. Tá escuro. Tá escuro. Tá escuro. Uh. Tá escuro. Uh. Tá escuro. Volta. Ó oh. oh, oh, oh, tá rolando os um instaladores ali. Deve ser o Windows 10 agora, hein? Ah, merda, eles nos viram! acho um lugar para se esconder. Pera, os caras nos viram, hein? Tira a escopeta da bolsa, que okay? fica mais de boa. Rapaz, tem altos caras lá. Olha o tanto de Loki. Tem um tantinho bom Como que os caras viram? Beleza. V vamos esperar no local um, um pouco, rapaziada. Essa área aqui é sinistra. É a área dos caras. Ó. Vejo eles. Vamos esperar eles passar primeiro? Peraí, peraí. Ele, ele vai vir. Rapaziada, tem dois, hein? Escompretar, tio, não tem como não o lock. Carrega, pula, agacha e espera. Tem altos auto... oh, Loki aqui. Beleza, o Loki tá procurando ainda. Tá, tá meio escuro o local. Vamos olhar o corredor. Beleza, um Loki está separado. Tá covarde. Porra. Quebramos ah. rim, Quebramos rim. Calma aí, calma aí. Eita, agora. agora ferrou. Pula o um negócio. Vaza lá pra trás. Calma. Escopretão do bolso. Rapaziada, enquanto tiver escopeta. Será que, será que ele tá ligado que eu tô aqui? Tá com o Manoflovs na mão o Loki, hein? Ó, oh, ele vai passar aqui, a gente rouba esse monoflore dele Peraí, <risos> eu tô batendo no um Camara Beleza, deitou dei no local Ó, oh, louco, o cara tá aqui O jogo Vaza, vaza que deu treta forte Peraí, peraí, vamos enfaixar o rim? Enfaixa o rim, rapidão Beleza, tá tranquilo Tá rolando mais altos locos aqui. Vou usar essa arma podre aqui, o cabine é quase nozela. Olha, ele tira a cabeça da frente. Ó, oh, ó, oh, tem locos aqui, ó. Oh. Rapaziada, acertamos o monofóbio dele? Aí ah. sim, hein, joga. Ó, oh, finado. Você tá outro locos a toda velocidade. Ô oh, louco! Rapaziada! <risos> Ô, Joe, acerta esse pau aí! Joe. Oh! O, o, o Joe não dá aquele pulo pra frente quando a gente precisa, hein? Beleza! Apanhamos um pouco, mas vai que passamos. Ó, oh, tá cheio. Vamos carregar. Aí a gente pode pegar os outros tiros. Essa é isso, inteligência dos magos. Vamos ficar esperto, hein? Sempre que tiver cheio, olhe tá, a sua arma tá. se ela tá carregada. Conseguimos. Beleza, local altamente escuro e muito propício para conter itens noturnos. Com isso em mente, Ellie, ajude-nos a encontrá-los. Vasculhetado Beleza, a área está altamente descodificada Vamos olhar a, a quininha Johnson's ali Ah, oh, meu Deus, essa quininha Johnson's aqui às vezes contém itens, hein O jogo, pelo amor de Deus, hein? O programador Vamos, vamos deixar os itens no nos cantos aí, Ó, ó, oh, oh, tijolo, tijolo, oh, meu Deus Ah, bota no bolso, tá cheio Rapaziada, é até agora, hein Momento Henry, me ajuda aqui Certo Tá pronto? Fecha! Opa, vai rolar esse fighter grande aqui, eu acho, hein? Se eles viram. Esperem, espere. Hey, eles estão aqui. Ai, merda. Peguei. Posada. Ah, peguei eles. <risos> Vamos, gente. Vamos com calma, hein? De olhos abertos, ainda não saímos dessa bagunça. Tinha um lock aqui, somente um. Beleza, tem que puxar a escadinha. Com certeza a L vai fazer isso. Só tendo a certeza de que o local não contém mais nada. Olha umas estátuas aqui. Ó. Altamente sinistro, hein? Fabreirão! Beleza. Vamos jogar L. Com certeza a L vai ter que quinar ali. Sobe, L. Dá uma olhada. Ô, oh, louco! <risos> Tudo bem. Sam, vamos lá. Tá bom, vamos. Uh, ótimo. Vamos! Merda! Rápido, rápido! Ô, louco! E aí? Aí ferrou o jogo. Bom, temos que levantá-lo! Sinto muito! Vamos embora! Que? Que isso? É ridículo! Ei! Agora. Mas que droga, Henry! Ih, jogo. Pô, os cara tem que ter de guerra, hein? Oh, ele voltou. Juntos? Achar esse local ali, hein O Caberninho achou no momento Bateu o olho na quina da porta ali E abriu Beleza Tranquilo Tranquilo Agora sim Estamos propícios A continuar Ô oh, louco jogo, e aí? Rapaziada, ficou preto. Beleza, tem... Nossa senhora, tem muito lock. Volta, volta que deu treta forte, jogo. Ó, oh, ó, oh, tem esse lock. Vou procurar por aqui. Você, olhe lá atrás. Uh, ser, fizemos um pouco barulho. Um pouco de barulho v Vamos colocar aqui Vai pela ordem <risos> pegou, hein? Pegou, jogo? <risos> Tiozinho não morre, não Pera aí Tem mais locks no local acho que ele caiu depois, hein? Me dê a Beleza, carrega a arma rapidão. perguntando eu tô brincando o cara no chão aqui. Nossa, vai, troca. Oh, Rapaziada, desguei um pouco aqui. O que que acontece? Tá de boa, tá de boa. Caninho na Vamos mão. procurar suprimentos. Até que eu fui bem, né? Não, deixa Claro, foi de ele. Deixe claro que foi eles. Deixa eles. E fique morto. Claro que fique. Rapaziada, procurar suprimentos. Só achamos tijolo até agora, hein? Beleza, tá rolando nesse clique aqui. Dentro aqui o cabineiro não errou, direito. Acho que deve ter mais coisa. Aí. Era isso mesmo. Beleza? Vamos derrapar para fora Beleza, é a porta ali Mas o local é altamente gigante Pois é, acho que é isso mesmo, hein? Olha se você bloquear aqui, eu vou para aqui, tá? Só para essa você ser Tranquilo, rapaziada É o que sobrou, vamos sair Será que a porta abre? Ou será que a gente vai ter que subir? Vamos tentar a porta primeiramente. Abriu. Vamos fazer a ponte. Falou pro Vaza. Joe! Coice! Ei! Pera aí, tio. Vai, Joe. Pica! Vaza! Carrega a arma. Segue a ele, segue a ele. O Joe! Segue a ele. Oh, meu Deus! Rapaziada. Merda. Droga. Pula de ponta. Quantas balas você ainda tem? Vão nos Que outra opção a gente tem? Vamos pular. Não, é muito alto e você não sabe nadar. Vou empurrar você pra cima e você corre. Epa. Nossa. Eli, sem discussão. Eli, tchau. Ah. Ah. Peguei você, ah. Rapaziada. Oh. Meu rei.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 Rapazer, tá bem? Estamos bem. Sabe, ainda bem que nós vimos vocês. E a torre de rádio fica do outro lado desse penhasco. Ok, o lugar vai estar cheio de suprimentos. Vai ficar feliz por não ter me matado. Espero que sim. Vamos fazer uma busca nessa área, ver o que encontramos. Rapaziada, o Joe está armado até o talo, Joe, com o gigante. Tem a outra arma que está simplesmente super equipada. Temos flechas e temos itens todos cheios aqui, hein? todos os itens cheios, bonitos. Estamos com 50 proteínas beta. Podemos fazer isso aqui, mas vamos juntar mais um pouco. Deixe o seu like, compartilha. Te vejo na próxima.